Pega mais refri aí, Raul. Pegou não? Cara, que da hora esses refrigerantes aqui geladinhos, hein, mano? O oh! que é que, isso? vai querer que, que, que, que eu troque que, a mão? Que pouca vergonha essa aí? O que, que foi, Ué? cara? O que, que foi? Mas vocês estão tá bravo? Lotaram de caixa a minha casa e estão tomando um refri. Isso é de vocês por aqui? Peraí! Isso é da empresa de mudança! Vocês estão roubando o refri do Jonathan e do Drill? não é culpa é minha, você comprou um guarda-chuvazão, umas cadeiras... Não é que meu, que mim, é deles! Eles estão fazendo a mudança da minha casa! Ah, mano, quer saber? Ele se referir aqui, é pegar o um patul, pegar o um patul. Não Pega. é nosso! É nosso sim, <risos> você tá aberto, ela tava ali ah, nos ah, caminhões. já, tá já que vocês passagem. não tem trabalho, não tem o que fazer da vida, eu tô aqui há 10 horas, pelo jeito, F faz, faz tempo que as coisas tá aí? Ah, hum. faz um tempinho já, chegou logo que amanheceu. Hum, tá muito gostoso aqui. Então você tá aqui, aqui desde de manhã? Tá, ó, já que vocês estão de boa aí, então já fica supervisionando a mudança aqui e quando eles acabarem de colocar os móveis em casa, vocês me avisam, tá bom? Fica ah, bem aí, galera. Boa, boa festa Vai pra vocês, tá? Um pouco. Deixa que eu ver se ajuda. Eu dou 10 para cada um depois, tá? Tchau. Bom, de qualquer forma, vamos aproveitar aqui, então. Vamos passar na loja e vamos perguntar para o Jonathan ou para o Drill como o que tá rolando, porque eles acharam os caminhões lá e nada de obra até agora, né? Eu quero a minha casa, oh, Drill, Jonathan. Ih, cadê eles? Drill, Jonathan. O único caminho para minha casa eu já vim por ele, então eles não passaram por aqui. Ah, oi? Tudo bom? Como, como que você tá? Opa, tudo bom, Lajota? O Jonathan já me avisou sobre a obra e tudo mais. E o caminhão com os móveis já está assassinado assinado na sua casa. Então, Drew, é, disso eu tô ligado, né? Mas ou porque o caminhão tá parado lá e, e tem pessoa literalmente tomando a, o refri de vocês e ficando nas cadeiras lá de descanso. Então, disso eu não sabia. <risos> Mas tudo bem, eu coloco os dois bobões pra me ajudar e tudo certo. Até porque o Jonathan está trabalhando no hospital e eu ia ter que fazer tudo sozinho. Caraca, Drew, que situação. Mano. Bom, de qualquer forma, boa sorte aí com toda a sua função, seu serviço, tá bom? Se precisar de, de ajuda, me avisa. Vou lá dar um e no Jonathan, tá bom? Lá no hospital. Abraço, fica bem, meu querido. Até a noite vai estar tudo arrumado já, hein? Fechado. Tchau. Mano, o que ele tá fazendo atrás da loja ali, né? Mas tudo, tudo bem, né? Eu, eu, eu, eu quero ir lá no hospital ver o que tá rolando, né? Uma boa é assim de carro, mas o meu carro tá perto do hospital, então acho que vale mais a pena ir a pé. De qualquer forma, além de ter uma loja nova ali na cidade, também tá cheio de anilha de metal. Tem um cara se pendurando ali em cima? Bom, eu não vou me intrometer, né? Eu não sou dono da obra. Eu não quero me envolver em problema. Vou deixar mais estranho, né? Opa, Jota, tudo certo, meu querido? Como que tá indo aí as coisas? Eu vou dar um zóio, tá? Opa, Lajota, desculpa, não posso se passar. Ô, louco, como assim, Jota? Eu só quero dar um zóio aqui, mano. Você vê que a galera tá trabalhando meio insanamente aqui, né? Não, quer saber? Fa faz sentido. Depois nós gente fala, tá bom? Eu vi, eu vi que o Drill tá lá na obra de casa, tá? Tamo junto. Deixa eu aproveitar e ver essa loja aqui diferenciada. O que, que tem nela aqui? Na real, não tem nada. Eu acho que não tá pronto ainda, talvez. De qualquer forma. Hoje eu tenho um objetivo. Eu gostaria de conseguir a galinha de diamante. Eu ainda não consegui. Ela é uma galinha muito boa. A questão é que para isso eu preciso de muita, mas muita semente. Vamos ver se na loja criativa tem alguma coisa assim para vender. Pode ser que tenha muita semente ou alguma coisa para galinha. Pode ser bem útil. tarde hacker, tudo bom? Peraí, aí, adaga criativa. Eu tenho uma adaga e essa é uma criativa. E eu tenho dinheiro para comprar. Será que eu deveria? Não sei Você, vocês aí. Comenta se eu tenho que comprar isso aqui ou não, tá? Eu vou, vou esperar o conselho de vocês. Ó, oh, Aqui tem uma bolsa com ervas. Que tipo de ervas que é? Ah, eu olhei aqui, são ervas mágicas. Não é o que eu preciso. Eu preciso de sementes. Na realidade, eu acho que aqui não tem nada que vai ser útil para nós. Vamos dar uma olhada na loja da bruxa. Tarde. Querendo ou não, a, a bruxa mexe com magia, anéis. Então, pode ter alguma coisa. Ou quem sabe na loja da Janete. Peraí, e essa loja aqui? Por sinal, eu queria encontrar o dono. Eu vi que é o deletinho aqui, ó, que tá marcando ali em cima. Mas eu não tô achando ele pra gente poder entregar para avisar ele que eu quebrei a loja dele sem querer, né? Mas tudo bem. Com o tempo, tudo vai se encaixar e vai dar certo. Opa, bruxa, tudo Bom, minha querida, como que você tá? Você tá bem? Então, Bruxa, queria saber se vende semente aqui pra plantação. Infelizmente não, amigo Lajota. Poxa, ah, tudo bem. Vou dar uma olhada aqui em tudo e depois eu vejo se eu compro alguma coisa, tá bom, Bruxa? Mas obrigado mesmo assim. Asas criativo, removedor de líquidos, asinha de anjo, de demônio. Será que eu não tem uma? aí. Ô, ô, ô, ô, Bruxa, você não tem um anel aí que faz as plantações crescer mais rápido ou, ou sei lá? Talvez tenha. É melhor você dar uma olhadinha em tudo. Mas se precisar, eu posso te ajudar. Ah, tá, tá bem, tá bem. Qualquer coisa? eu aviso, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, pior que não tem não, bruxa, mas eu, eu vou dar uma olhada na loja do Caldeirão ali do lado. Tá bom? Até depois, tá? Tchau. Vamos pela grama aqui mesmo. Tô nem vendo, tô nem vendo. Eu faço as regras. <risos> Como que é o nome dessa loja aqui mesmo, gente? Ah, Janete, é Verdade. Opa, Janete, tudo certo? Tô dando uma zoiada aqui só, tá? Rapidão. Tchau. Já já olhei, tá? Será que ela vai me achar estranha por ter entrado em rindo da loja assim? Ah, acho que não importa, né? Pera, a loja é da Poki, aqui pode ter. Mano, é a última opção de todas. Se não tiver, fazer o quê, né? Poki, atenção, por favor, eu imploro. Vende semente nessa loja. Tem semente pra vender? Muita, muita, muita. Por favor. Eu imploro, Poki. Eu faço literalmente o que você quiser. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo? Sim, qualquer coisa. Só vende semente, por favor. É que eu já vendo sementes e você já comprou. Não, Pock, não, não. Não é semente de café, eu tô falando semente normal pra, pra, pra dar pra galinha, entendeu? É que eu, que eu quero fazer uma, uma galinha especial, entendeu? Eu preciso de semente de trigo. Mas infelizmente eu não tenho, nenê, desculpa. Ah, tá bom, Pock. Tchau, depois nós se vê, tá? Ah, querendo ou não, é uma parte boa é que a gente já tá um bom tempo aqui na cidade. Vamos pra casa, ver se mudou alguma coisa já. A gente pode ir atrás de algumas sementes enquanto isso. Mas tem que ver, porque eu não quero ficar lá atrapalhando as obras também, né? Oh, de qualquer forma, o caminhão continua aqui, né? Ó, oh, tá escrito drill na placa, que legal. Ó, oh, mas já sumiu algumas caixas daqui, né? que aquilo são móveis? Ó, oh. oh. Peraí, já. A maioria das coisas sumiu já! Eu, eu, eu acho que a obra deve ter acabado já. Peraí! Posso entrar na minha casa? Mano! Minha casa ficou incrível! Oh. Oh, eu tenho uma lixeira, um fogão, uma pia, uma geladeira, uma lava-louças, até um micro-ondas. Mano, oh, que coisinha mais linda. Tem lâmpada. Ué? Ué? Mas não tá pegando. Mas ó, temos um piano. Tem, tem uma TV, eu, eu vou dar uso para essa TV. Confia, eu vou dar uso para essa TV. Ó, oh, O rádio que tava lá fora veio para aqui. Ah, depois eu depois eu vou chamar os meninos para ver TV aqui. Tá, e, e, lá, e lá em cima? Será que mudou alguma coisa? Oi, Sheldon, você gostou da casa nova? Aqui não teve muita mudança. É bom que eu vou poder trabalhar com as galinhas aqui. Tá, então eu acho que acabou a mudança, né? Não oh, olha o oh, louco, mano. Gostei. Temos temos uma marca aqui. Mano, agora sim tá ficando a resposta, hein Gostei, gostei Tô feliz, tô feliz. Sheldon, ficou da hora, hein? Se eu não me engano, os nossos itens ficaram escondidos aqui, olha. Eu vou, eu vou ter que fazer alguma coisa pra conseguir ter acesso melhor a eles, mas por enquanto eu acho que dá pra deixar aqui escondidinho mesmo, né? Eu tenho uma ideia do que fazer já. Mas, bom, como eu quero dar uma organizada nessas coisas das galinhas aqui, e eu quero ir atrás da galinha de diamante hoje, Sheldon? Vamos ver como que funciona ela. Pesquisando aqui, ó, essa é a galinha de diamante. Pra conseguir ela, eu preciso misturar uma galinha de ouro com uma galinha de vidro. Então, pra galinha de diamante, a gente precisa de ouro e vidro. A de vidro, a gente precisa de redstone e quartzo. A de quartzo, a gente acha no Nether, mas a de redstone, a gente vai precisar misturar de areia com vermelho. Já a de ouro, a gente vai ter que misturar de ferro, que a gente já tem com a amarela. Essa parte vai ser mais fácil. Mas bom, vocês já entenderam como que vai ser essa brincadeira. Vamos começar, então, pegando mais trigo, madeira, pra gente poder fazer um montão dessas casinhas de galinha aqui. Assim, seria bom se tivesse algum local para vender, né? Mas, o que vai servir? Pelo menos a gente tem aqui na nossa casa. Por sinal, quando será que esses caminhões essas coisas vai sair. Mas, bom, por enquanto, vamos colher nas plantações aqui, que por sinal, a nossa plantação de café já estão crescendo também. Mas eu não vou colher ainda não, porque agora a gente não vai focar nisso, não. Depois a gente coloca fitela na cozinha e aprende a fazer o próximo passo é conseguir madeira, porém, eu não tenho um machado bom. A pessoa que eu acho que pode ter é o house, então vamos na casa dele perguntar para ele se ele tem um machado para emprestar ou madeira para vender. Ia ser uma boa, ia ser um grande adianto e a gente vai precisar de tantas coisas para fazer. Olha, olha só que sorte, o raio já tá ali, mano. Vamos vamo dar um oi para ele aqui. para aí. Oh, Bom? Opa, e aí, meu querido amigo LG? Oh, diga, tá, diga. Tava tá, tá lendo? Tava, tava lendo aqui um livro aqui, descontraindo com a Maria, ela gosta de brincar aqui fora, né? Tem que ficar de olho nas crianças. Entendeu? Oi, uhum. oi Maria, bom? Boa, boa ela tarde. Ela brincar com esse bichinho dela aí, esse Creeper de pelúcia, cara. Ela é, adora é, esse é, é meio estranho, né? Porque o Creeper é um bicho de terror, né? Pra não pra pensar, né? Cara, ela gosta. Ela colocou até o um nome nele. Ela chama ele de Verdinho. Ah. Ô, ô, ô, ô, ô. Maria, toma um sanduíche de frango aí. É bom? <risos> Mas diga aí o que que te trouxe aqui. Então, Ars, eu queria tirar duas dúvidas. Duas? Tá bom. Ô, oh, oh, louco, mano. O que que se rolou aqui, gigante? Cara, eu tive que construir a casa pra todos os moradores e parentes do seu Zé velho, que aí eu trouxe a vila dele pra cá. Doideira, hein? Mas então, eu queria perguntar se ou você tem muita madeira pra vender ou algum machado pra vender, emprestar, lugar que seja, porque eu precisava de bastante madeira, que eu vou fazer umas coisas com galinha. Oh, e vendo aqui também, por acaso, se tiver bastante trigo, também é bom. É, tri trigo eu não tenho, cara. Não? Ah. Trigo eu não tenho. A única plantação que eu tenho aqui é de cana, mas machado, eu tenho um machado bom aqui, que eu posso te emprestar. Ô, louco! Não, não, já, já serve, mano. Você empresta pra mim, então? Ó, esse machado, Aqui ó, ele quebra as árvores num simples clique, cara. Você consegue pegar uma árvore inteira. Ô, oh, na moral, é não, não, isso aí e, vai te ajudar e, bastante. E quanto que vai ficar? Ah, cara, eu não tô na loja, cara. Eu tô aqui, fica com um empréstimo mesmo de vizinho. To, to, to, to, toma aí, toma aí, pela minha então. Depois eu passo na loja pra comprar um, então, fechou? Eita, Vou fazer tá o bom, teste drive. Tá bom. Tá, aí mas... Eu faço o descontão desses vintão pra tu. Fechou, mano, tamo junto. Por sinal, mano, aquela cafeteira que você me vendeu, muito boa, muito boa. Ah, é? <risos> ah, eu não usei ainda, mas. Mas, mas muito boa. Quando é que você vai abrir uma loja para a gente tomar aquele cafezinho esperto? Ah, né? eu nem fiz café ainda, não aprendi. Eu estava plantando esse gente <risos> de café. Eu vou fazer o café depois, daí depois eu vejo a cafeteria. Se o café ficar bom, daí dá para ver, né? É que nem, é que nem dizendo no digital, do house. é, Se já sabe fazer um café bom, já pode casar, né? <risos> Chama eu para tomar um café lá qualquer dia desses. Ah, menos mal, achei que você ia falar para casar, mas tá bom. Tchau, <risos> valeu. Agora que o nosso objetivo é conseguir madeira, vamos testar então esse machado do House para mim qual é a dele. Tá, até aqui funcionou. Vamos testar numa árvore diferente ah, aqui. Já não quebrou tudo. ó. Tá, vamos testar um desses pinheiros gigantes que aqui só sobe. Ele falou quebrava a árvore toda numa só, né? Mas como vocês podem ver, eu não confio muito. Eu quero testar Ó, aqui. Tem um pinheiro maneiro Uuuh, doido, doido, mano aprovado. Porque na real, esse machado aqui é extremamente roubado. Já temos packs e packs de madeira sem fazer quase nada. Vamos só pegar umas madeiras tipo, dessas aqui de Pinheiro da vida, só por garantia. Porque para as coisas que essa outra madeira aqui dessa ma dessa árvore estranha não funcionar, a de Pinheiro vai funcionar, que eu sei. Ó, já tá anoitecendo, mas como vocês podem ver aqui, ó pelas marcas de pneu, os caras já foram embora. Então acho que não vou mexer mais nada, né? Esqueci de falar, mas só os de verdade mesmo. Vou deixar o like no vídeo agora. De qualquer forma, ou de casa, opa. É que sou eu mesmo de casa. Ah, por sinal, essas lâmpadas não estão ligadas. Deixa eu ligar aqui. Essa aqui, essa daqui é que são lâmpadas inteligentes. Então a gente tem que conectar uma nas outras. Vamos ver agora Ah, bem melhor. Ó, até ligou ali. ó. Agora sim. Agora a gente precisa fazer algumas coisas, como por exemplo, fazer mais chicken breeders. Esses cinco aqui tão bom. Para quem não lembra, esse item é o responsável por fazer as galinhas se multiplicarem Deixa eu colocar aqui. Outro aqui e aqui. Pronto. Temos seis. Agora para conseguir a galinha de diamante vai ser bem melhor. Eu não Sheldon. Depois eu vou fazer um sistema de povo mais organizado. Mas agora acho que vai dar trabalho. Vamos se organizar para fazer as galinhas bem mais legal. Na realidade, a primeira galinha a gente já tem como fazer é misturando ovos e corante vermelho. Só que Vamos fazer aqui no andar de cima, porque é mais seguro. Um, dois, três. Aí, ó. 4, 5, 6. Uma nasceu o que importa. Essa galinha vai demorar um tempinho para crescer. Enquanto ela cresce, a gente vai atrás das galinhas naturais, que são as galinhas de areia e quartzo. Na real, faltou fazer mais uma aqui. Mano, Enderman, você tá com o chapéu meio doido. Aí você, você roubou o chão da minha casa. De onde é essa grama? Acho que era daqui. Bom, de qualquer forma. Será que não nasceu? Eu vou ter que fazer mais. Tomara que venha de primeira agora, então. Agora vai, então vai. E. Tá, agora eu espero essa galinha crescer. A galinha vermelha que subiu lá também. Enquanto isso, a gente pega de Nether e de areia. Vai ser facinho. É só a gente pegar nosso Chicken Catcher, achar a galinha e. Look. Beleza, agora que temos as galinhas aqui que precisamos já. Só torcer para que tenham crescido. E cresceram! Mano, as coisas tá dando bom, hein? Tá, agora vamos pegar elas aqui, ó. Galinha vermelha, galinha amarela e. Zero não. O primeiro passo é misturar a galinha amarela com a de ferro. tem de ferro aqui, então pode ser essa. Galinha de ferro aqui, uma galinha amarela aqui e coloca um pouco de semente. Nesse outro lado, galinha vermelha com areia. O primeiro que a gente achou só quatro galinhas de areia, mas já vai servir, querendo ou não. Querendo ou não, como a gente tem poucas galinhas aqui, demora um pouco. Então, Sheldon, torce para tudo dar certo, tá bom, Sheldon? Torce aí. Ó, para dar sorte. Ih, não deu. Bom, mas aqui vai dar. Prontinho. Digamos que eu esperei passar um bom tempo. Eu gastei todo o pack de semente daqui e daqui. Eita, que parou. Ah, não, tem tá indo ainda. Bom, temos duas galinhas de ouro. Toma aqui mais uma dessa e mais uma dessa. E também temos seis galinhas de redstone. Agora a gente pega a galinha de quartzo, a galinha de redstone e mistura. Se der tudo certo, a gente vai ter a galinha de vidro. E depois a gente mistura com a de ouro. Ó, ouro com vidro. E vamos ser diamante. Na real, isso é o que eu espero, não é não, Vamos ter. Vamos torcer pra ter sorte agora, né? Oh, mais uma aqui de ouro. A parte boa que a gente precisa de galinha de areia ou galinha vermelha. Agora a gente tem bastante, mas aqui eu vou ter que esperar mesmo. Prontinho, de deixei passar um pack de sementes. Temos muitas galinhas de quartzo redstone e principalmente duas de vidro é pouco. Mas já vai servir. Agora a gente só precisa juntar as quatro de ouro com as duas de vidro. E se tudo der muito certo, a gente vai ter o que a gente precisa. Agora tá com 1%. Vamos dormir, aproveitar que tá de noite. Vamos ver se o tempo passa enquanto a gente dorme. Prontinho um está de manhã. Vamos ver. Ah, não, vou ter que esperar mesmo. Hum, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui em outro dia. Quer dizer, eu só fui jantar na real, Sheldon, sabe? Que exagerar. Mas enfim, vamos ver se deu certo. Deu! Deu certo! Tem três! Pera, pera. Mano. cheio <risos> olha aqui, galinha de diamante, Giada. Pera aí, deixa eu testar. Dá, dá, dá licença, galinha de ferro. Galinha de diamante. Mano, será que eu. Será que eu já estou sentindo a riqueza? Vai, vai vir mais? Será? Mas, se, se viesse mais, ia ser bom, hein? Hum. Agora ou eu espero aqui, que tem até que rápido, ou eu tenho a sorte aqui, que tem até que rápido também, ó. É um dos dois, é um dos dois. né não, é não Sheldon? Quero ver se que funcionar, mas já merece o gostei, hein? Prontinho, Sheldon. Temos mais galinhas de diamante e agora elas estão gerando mais. Vamos ver como que foi e... Uh! Já temos 11 galinhas e sete diamantes. E agora as porcentagens estão rodando a solta. Sheldon, amanhã botar diamante para vender na lojinha. Tá bom? Mas agora eu preciso falar uma coisa para você. Sheldon, do seu lado agora tem um vídeo muito doido. O seu desafio é clicar e ver a playlist completa. Tá bom, Sheldon? Tá, tá no ar aí.